Fala, fala galerinha! É só. Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a Netflix Book Tag. Eu não sei quem criou essa tag, que é do exterior Só que quem traduziu e onde a gente viu foi o canal Pausa para um Café E todas as informações vão estar aqui no box de descrição A primeira questão dessa tag é Vistos recentemente, qual foi o último livro que você leu? para essa resposta eu trouxe o conto da Aya, que eu comentei um pouquinho sobre ele no vídeo de terça-feira Mas eu vou fazer um vídeo exclusivo pra ele, porque ele, esse livro ele merece Tá merecido né? Ele está merecido, porque... Que livrão da porra, viu? Meu Deus do céu! O último livro que eu li foi Comportamento Altamente do John Rory Wally. Eu falei um pouquinho sobre ele também no vídeo de leitura, já falei sobre ele no livro de Book Hall de julho, falei sobre ele várias vezes. E é um livro muito bacana também. Principais escolhas. Um livro que te recomendaram baseado em um livro que você leu antes sobre isso, eu percebi que as pessoas não me recomendam tantos livros assim, tipo diretamente pra mim. De acordo com esse livro. É, exatamente. Mas teve um que Camila Guerra me indicou há pouco tempo, que foi o Caderno Rosa de Laurie Lamb. Quem já me conhece sabe que eu gosto de livros meio pesados né? Então ela falou que esse é bastante e me recomendou. Não foi um livro específico, mas foi um estilo. Hum. O livro que me recomendaram foi, eu vou ter que ler aqui o nome porque eu não sei, dizer é muito grande, é O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. Quem indicou foi o nosso escrito Rodrigo, e foi no vídeo que eu falei sobre o Gigante Enterrado pela primeira vez, daí ele disse que era muito bom e tudo mais, e aí tá aí né, na lista. Adicionados recentemente, o último livro que você comprou? Então, o que está na minha estante atualmente foi Minha Lady Jane, que eu tô louca pra ler inclusive, tô falando super bem nesse livro, dizendo que é foi engraçado e tá bem irônico. Só que aí depois eu lembrei que teve outro que ainda tá pra chegar, que é em Contadas, que foi justamente depois de fazer toda aquela pesquisa sobre visibilidade lésbica, e eu acabei encontrando essa, é meio que uma coletânea de contos lésbicos. Escrito por lésbicas e tá pra chegar. Eu comprei e tô esperando. O livro, na verdade, eu não vou falar um livro, não. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar no box de descrição o link do filho de book haul do mês de julho, porque foram os últimos livros que eu comprei. Eu não sou palhaço, ah, tô falando não, tudo de tu novo. Populares na Netflix, livros que todo mundo conhece. Aí é o seguinte, dois livros que você já leu e dois livros que ainda não leu. Vamos primeiro os dois que eu li, aí depois você fala os dois que você leu e você vai. Eu vou falar. tá? Eu trouxe aqui O um só é para todos, de Rapper Lee, que é maravilhoso. E trouxe um dia de David Nichols, que também eu amo. se vocês não leram, leiam. Os dois livros que eu já li e todo mundo conhece. Um é mais antigo, na verdade é bem antigo, que é Psicose, né? Conhece, eu acho, psicóloga. E o outro é um pouco mais recente, que todo mundo passou a conhecer também, que é The Kiss of Deception, né? Chegou a um ponto que a gente não aguentava mais ouvir falar, <risos> mas acabou que eu li, é um livro bom. Os dois que eu não li foram Crepúsculo, que eu tenho que ler esse ano ainda, né? Uhum. Reza Exato lenda, aí, tá aí. reza lenda. E Harry Potter. Então. Ah. <risos> Eu não li todos ainda, pretendo ler, mas enfim, só li três. Eu não li Eu Te Darei o Sol e Admirável Mundo Novo, que tem essa edição que eu comprei justamente pra ler, porque é bem bonita, mas não li também. Tu tá saindo até! terra, <risos> <risos> tu tá. só aqui, ó. <risos> Qual que é a identidade do Sony que é? Ai, eu amo essa Ok. Comédia, um livro engraçado e divertido. Eu sempre falo desse livro, né? Quando é comédia. Mas esse aqui, ó. Fiquei com esse número de sua ela que eu amo. Não, verdade, ah, não gostou amo. todo assim, okay. mas eu dava gargalhadas, gente, quando eu li esse livro, sério. Meu Deus do céu, que livro bom. O livro que eu li, que eu acho muito divertido. Tá muito ruim esse vídeo, gente. <risos> Mas é assim, é bem natural. O livro que eu li que não é um livro engraçado, é um livro de comédia, mas é um livro super divertido que eu ri muito. É 15 dias de vida Martins. Você leu. Então, agora se você riu muito, é porque é engraçado, né? É engraçado. Não. Então pronto, sem um quadro. Os personagens são engraçados, divertidos, tem situações cômicas. Porque os personagens é tipo a gente, assim, sabe? Gente como a gente. É, meio é gente como a gente. Dramas. Um personagem que é rei ou rainha do drama. Eu não. Eu trouxe o drama como uma coisa negativa, né? Tipo, ai, fulano é muito dramático. Não foi nesse sentido que eu interpretei, eu interpretei como se a própria vida desse personagem fosse um drama. Um drama. Veja se você não concorda comigo. Isso é uma verdade, é mesmo. Lázaro de Interlúdio, minha gente, a vida desse pau coitado, ele sofre, viu? É drama grande. É um drama grande, ave maria o pau do coitado, mas é muito bom. Vou dizer que uma personagem, ela não é dramática, assim, ah, mesma coisa de fazer drama, mas ela é muito negativa, sabe? Ixi. Visão, do, assim, ao respeito das coisas do mundo, que é a aurora de Minha Noite e Vinte. Tudo pra ela não vai dar certo, vai dar tudo errado, a vida, nada não que. Animação. Um livro com desenhos na capa. Eu trouxe aqui não só um livro com desenhos na capa, mas é meio que um HQ, né? É, é assim. era bem ilustrado mesmo. É bem ilustrado e é contos rabiscados para corações, mal trapilhas, de ilustralou E ela daqui tá inclusive, esse livro é bem bonitinho, é bem rapidinho de ler, bem gostosinho. Hum. Se você tem um coração mal <risos> leia quantos rabiscados. O livro que eu escolhi é Azeitona, de Bruno Miranda. Eu não tenho muito desenho, na verdade, mas isso aqui é um desenho, né? Na minha é. opinião, isso aqui é um desenho. Ver de novo, um livro ou série que você quer... Reler? Eu não pensei não, né? Não gosto muito de reler livro, não. Tá ah, bom. Eu acho que eu nunca reli um livro na minha vida. Eu tentei, mas não. Mas pensei. aí se fosse pra reler, aí eu pensei na arte de correr na chuva, que é um livro que eu li há muito tempo, inclusive eu devia ter pego que ver, não peguei. É de cachorro. Aí tem a ver com corrida também. Hum. É massa, é super divertido. Pra chorar. Pra chorar. Ou então, obviamente, O Gigante <risos> Enterrado. Pois amo, amo muito. Documentário é um livro de não ficção que você recomenda? Eu acho que eu nunca li tantos livros de não ficção, mas um que eu lembro, assim, que me marcou bastante. foi a Vida Que Ninguém Vê, de Eliane Brum. Inclusive, a Eliane Brum é uma das jornalistas mais conhecidas nesse sentido, assim, que ela tem uns livros bem tocantes e muito bem escritos. O livro que eu pensei em recomendar, na verdade, o vídeo de... Eu falei sobre o vídeo de leituras do, mês, do outro mês. E eu não recomendei a todas as pessoas. Mas, eu, na verdade, eu recomendo, sabe? É a todas as pessoas mesmo. Que é faça amor, não faça jogo. Porque você não deve tratar as pessoas como lixo. Aqueles... É, todas as pessoas devem ser tratadas assim com amor, com a verdade, né? No relacionamento... Saudável. Ação e aventura, um livro repleto de ação e aventura, tá? Tá. <risos> Tem bastante romance, no sentido romântico, da hum, palavra. Hum. É, eu trouxe a canção de Aquiles, né, que é um romance, inclusive, entre dois homens. Mas que tem bastante cenas de guerra e aventuras e coisas do tipo. E eu achei que cabia aqui nessa situação. Com certeza. O livro que eu escolhi é um livro repleto de ação e aventura. Léxico do Max Berry. Na verdade, quando eu peguei esse livro e falei pela primeira vez, eu não sabia nada. Na minha cabeça eu tinha uma ideia completamente diferente do que era. Mas é uma coisa cheia de aventura e ação. Azul. Última questão dessa tag é Lançamentos. Um livro que acabou de sair, ou que sairá em breve, e você está louco para ler. Para essa questão, eu também trouxe dois livros que foi Dumping, que desde que lançou eu vi no canal Teresa Reads que ela comentou ainda não tinha nem traduzido, e ela falou muito bem, disse que era maravilhoso. E desde aquela época eu fui de ler, e agora ele está traduzido, e eu quero muito ler. E outro que eu quero ler é que Ace, de Patrick Ness, que também, antes de ser traduzido, eu vi em um cenário canais ela. e desde aquela época eu fiquei louca pra ler. O livro que eu quero ler foi lançado recentemente pela Dark Side, eu já queria ler também quando as pessoas começaram a falar dele na edição original, que era, não lembro o nome inglês, mas é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. As pessoas eu falam gostei. muito bem, tem uma capa muito bonita, eu queria pegar os meus Assim. não faço ideia do que se trata. Então é isso, deixa aqui nos comentários um livro que você quer muito ler, né, ou então uma, uma indicação que você tenha pra gente de acordo com esses livros que a gente falou aqui. E não esquece que aqui no box de descrição tem os links de todos esses livros que a gente falou, né, pra você comprar, pra ler, pra comentar com a gente depois, ajudar o canal e ficar todo mundo de boas. Deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu. populares na Netflix. Ai, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera. Ai, ai, ai, ai. O que? Meu Deus. O que é isso? Danei minha unha dentro do meu olho. Meu <risos> ai. E aí? Meu agora, Deus. Agora, sinceramente, a pessoa, como é que a pessoa faz assim? Alguém? Okay. Tá só vermelho agora. Ah. Vem pra cá, vem pra cá. O show tem que continuar. Ai, tô chorando. Esse triste, ficou.